Um grande acontecimento requer sempre um tempo de preparação. Assim também acontece com a festa maior dos cristãos. A Páscoa deve ser preparada pela oração, pela reflexão e pela partilha para que a nossa existência tenha o mesmo sentido da vida de Jesus. A comunhão plena com Deus. Também Jesus preparou-se para a sua Páscoa. Ao longo de toda a sua vida, ele foi constantemente tentado a ignorar a vontade de Deus. Mas decidiu-se sempre pelos projetos do Pai. As tentações de Jesus resumem as tentações de todos os homens, no que diz respeito às três dimensões fundamentais da vida. Na relação com as coisas, somos tentados a desvalorizar o ser e dar primazia ao ter. Na relação com os outros, somos tentados a exercer poder ou influência, em vez de estarmos ao seu serviço. E na relação com Deus, somos tentados a querermos ocupar o seu lugar, ou reduzi-lo ao tamanho dos nossos desejos. Jesus recusa uma vida à margem de Deus. Tal como Ele, devemos resistir ao mal, rejeitar o pecado e fixarmos nos na vontade de Deus. Senhor, nesta caminhada para a Páscoa, que o meu primeiro passo seja de fidelidade à Tua Palavra e ao Teu exemplo.